E aí, galera, bem-vindos ao canal GSK oficial. Hoje eu estou com a Phaser 150, a galera vinha pedindo bastante o projeto de escapamento dessa moto E já estamos com ela aqui A moto ficou muito bonita, tanto a Honda quanto a Yamaha investiram bastante agora na parte visual da moto Tirando aquela característica de visual somente de trabalho Agora com uma moto dessa, com visual moderno como esse, você pode fazer o seu rolezinho de final de semana tranquilo Fizemos um sistema full, no qual eu vou apresentar agora top de linha para a sua Phaser 150 Galera, para fabricar o escapamento da Fader 150, nós aplicamos materiais de altíssima qualidade e as mesmas técnicas que nós utilizamos nas motos de maior cilindrada. Usamos o aço inoxidável, que tem uma durabilidade muito maior e pelo fato de ele ter a superfície lisa não oxidar com a utilização, ela dá uma maior performance no rendimento do motor. Mantivemos a característica original com a sonda lambda na mesma posição, Sistema de fixação por molas, o mesmo que nós utilizamos nas motos maiores, e teremos três tipos de ponteira para oferecer para vocês. A moto está utilizando aqui o lançamento que é a nossa K2, é uma ponteira desenvolvida em alumínio com um bico em plástico especial que suporta bastante temperatura. Essa é a K2 Black, teremos também a K2. Snake, tem um acabamento muito bonito também, é uma pintura especial, simula a fibra de carbono. E também teremos o modelo K3, uma ponteira bem bacana também, construída 100% em alumínio, é muito bacana a ponteira. Com aquela qualidade que você já conhece, né? só a GESCAP oferece para vocês. Ponteiras muito bem construídas, coletor em aço inoxidável, por um preço bem especial. Esse conjunto completo, que é o sistema Full para a Phaser 150, vai custar apenas 449, reais. Preço que só a GESCAP oferece para você com tanta qualidade. Agora vamos funcionar, dar uma voltinha com ela para vocês terem ideia do ronco que ficou a Phaser 150 com o sistema Full GESCAP. É isso aí, galera. Vamos acelerar Phaser 150. É isso aí galera, projeto Phaser 150 finalizado. Já está disponível em nossa loja virtual. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao Marcelão, que não se emprestou a sua Phaser para o desenvolvimento desse projeto. Grande abraço Marcelão e a todos vocês que vêm acompanhando o trabalho da GESCAP e fazendo da GESCAP a empresa número 1 um na fabricação de ponteiras. Grande abraço, até o próximo vídeo.